Bom, então vamos abrir a primeira sessão extraordinária, dar início à primeira sessão extraordinária da segunda turma. Extraordinária porque na anterior é, eu não pude me fazer presente por ter contraído o vírus da Covid-19, então não havia coro, por isso essa sessão extraordinária. É, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa a todos pelo atraso do início dessa sessão, quase 25 minutos, porquanto nós estamos com problemas técnicos. Mas, continuando, é, desta feita, lamentavelmente, vamos ter que adiar mais uma vez, na medida em que o doutor João Carlos, que iria compor o quórum, está com um problema em seus olhos, um dos olhos ele sequer consegue abrir, então ele não tem nem condições de ler os seus votos. Apareceu esse problema uns dois dias, acabei de conversar com sua excelência e ele realmente não tem condições de se fazer presente. Então nós não temos coro regimental, teremos que adiar então essa sessão para o dia 26 de abril. Então, essa sessão do dia 15, primeiro extraordinária, fica adiada para o dia 26 de abril, uma segunda-feira. E mantidos os pedidos de sustentação oral feitos nesta oportunidade. Então, não há necessidade daqueles que se inscreveram em novamente se inscreverem para as suas tentações orais. Lamentavelmente, nós estamos vivendo períodos difíceis, mas aos pouquinhos a gente vai se organizando e prestando a jurisdição dentro do possível. É, peço que todos desculpem esse problema, o atraso, mas encerro desejando a todos um bom dia e muito obrigado pela presença. Cumprimento também os servidores que estão nos auxiliando e damos assim por encerrada essa primeira sessão extraordinária da segunda turma deste tribunal. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, doutor.